Aconteceu alguma coisa ao da história aí que um adesivo foi raspado e eu nem sabia, velho. Eu descobri algo que me chocou muito. As minhas duas skins favoritas do CSGO têm adesivos raspados. Calma, calma, calma, calma, não é clickbait, não tô falando da minha Vulcan com 4 titans, essa daqui é a minha skin favorita do CSGO, foi o meu alvo mais difícil de alcançar, na minha coleção de skins, ela não tem nada de adesivos raspados, mas eu vou mostrar pra vocês duas skins que são tipo assim, a minha favorita e a minha segunda favorita do game, que tiveram adesivos raspados, alguém em algum momento fez alguma grande cagada, porque você pode vir aqui no seu inventário do do CSGO e clicar em raspar adesivo para inspecionar a skin talvez um pouco maior tá ligado tem gente que gosta de fazer isso de clicar simplesmente aqui ó em raspar adesivo para tirar uma print eu morro de medo dessa tela né? eu descobri que entre as AKs Vulcans com quatro Titans que foram criadas ao longo da história existe uma que o cara raspou um Titan provavelmente sem querer depois eu vou falar de uma outra skin que também é uma skin dos sonhos eu gostaria de ter pro o meu inventário que eu descobri agora que o adesivo foi raspado então eu não sei mais se eu quero ter pro meu inventário ou não já que é uma skin única no mundo mas vamos começar falando da minha Vulcan né que essa Vulcan com quatro Titans ela existe 16 vezes no mundo algumas em Stat Trek algumas não está track a gente tem que vai em conta que uma, duas, três, quatro foram banidas, então na realidade só temos 12 Vulcans, quatro Titans disponíveis para troca, sendo que dessas 12, apenas cinco são Stat Track Factor New. E quando estamos falando de adesivos colados, a skin perfeita né, o float mais baixo com o contador de kills, resultado ela custa um pouco mais do que uma outra sem assim, contador de kills ou com float mais alto, tipo minimal. Mas eu descobri que uma AK Vulcan não Stat Track, apesar de parecer perfeita, tem um desses adesivos aqui um pouquinho raspado. Eu descobri porque eu tava olhando lá na database de skins, cheguei no inventário desse colecionador aqui, o Hércules. Vocês podem ver que a print em destaque dele é exatamente uma Vulcan com quatro Titans. Quando a gente olha a skin dele aqui, aparentemente não tem nada de errado, mas quando a gente abre o inventário aqui do Hércules, a gente já se depara de cara com uma Headline 4 by Powers. Essa daqui tá tudo certo com os adesivos, a gente pode ver ali a condição dos adesivos. estão todos em 100%, mas a Vulcan que ele pegou pro inventário dele, essa daqui, se a gente checar adesivo por adesivo, ó, esse tá 100%, esse tá 100%, esse tá 100%, mas esse tá 86%. 14% seria equivalente a uma raspada. Tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o Nifex, um site com diversos modos de jogo, como Crash, up,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 nessa posição aqui, né? Que é a posição número um, Foi raspado uma vez aqui o Titan, mano. Exatamente esse Titan aqui. É perceptível? Sinceramente, pelo menos aqui na página de inspect, eu não tô conseguindo notar que o adesivo foi raspado. Dentro do CSGO, sinceramente, eu também continuo não percebendo nada. Não parece que foi raspado. Mas, tá raspado. Você sabe que uma vez ele foi raspado sim. E não foi o próprio Hércules. Eu acho que ele não nossa, pô, mano. Ele comprou já com adesivo raspado, porque eu já vi essa K sendo vendida antes, lá no mercado da China, o Buff 63, por um preço barato, entre aspas. Nada baratinho, baratinho, porque a gente tá falando de uma skin de 400 a 500 mil reais. Se ela fosse Star Trek, esse preço poderia subir pra 700 a 800 mil reais. Diferença brutal de Stag Trek pra não Stag Trek. Por se tratar de uma Vulcan que uma vez levou uma raspadinha no Titan, ela é vendida pelo menos 10% abaixo do preço, mano. Então... Digamos que essa simples raspadinha Que alguém deu alguma vez Fez com que hoje essa skin aqui desvalorizasse Pelo menos no mínimo a mil reais, mano Que erro brutal Bom, e o que faz um colecionador como o Hércules Querer comprar uma skin que um adesivo tá raspado Mesmo que pouco, mesmo que superficialmente Está raspado Bom, primeiro ele pode ter pensado em dar uma economizada Pra sobrar um pouco de grana E pra ele montar aqui o kit dos sonhos dele Que é a Cavulcan com essa linda headline Com quatro E-Buy Powers Eu acho que esse daqui é um inventário muito legal, tá? Quando tem as duas a casca, que, na minha opinião São as que o adesivo mais combina, assim, com a skin, né? Falando de iBuy Power e Titan, não tô falando de outros adesivos, mas pra mim o iBuy Power, a skin perfeita realmente na AK-47 é a skin Headline, enquanto que o Titan, pra mim a skin perfeita é a Vulcan ou então a AK-661, que nos traz agora pra segunda skin que eu vou mostrar pra vocês. Aconteceu alguma coisa ao longo da história aí que um adesivo foi raspado e eu nem sabia, velho. Tô falando dessa única no mundo aqui, a 661 Fogo e Gelo. Bom, é óbvio, né? O Titan seria o Ice, o Hyper Power seria o Fire e aí a gente tem uma combinação irada. Eu acho que essa daqui é a minha segunda ou terceira AK favorita do game. Provavelmente a primeira é a própria Vulcan. Eu acho essa skin fantástica demais com quatro Titans. A minha segunda skin de AK favorita com certeza tem que ser essa AK-661, simplesmente pela sua raridade. Só existem duas no mundo que tem um Hyper Power nessa posição e um Titan nessa daqui. Só que a outra tem também, além de... Desses dois adesivos Mais dois aqui, né Que são os titans Então ela tem três titans E uma by power Mas essa daqui eu não acho Tão bonita Quanto a outra Então eu acho que essa daqui É a minha terceira skin de AK favorita 661 com 4 titans Tá bom, ela é mais cara Do que a minha vulca Dependendo aí Se for Factor New e tals, né Mas eu acho que em game é um pouco chato até os adesivos tamparem ali o azul da cá enquanto que desse jeito a gente tem todo o azul a gente tem o Hyper Power na madeira dando um brilho a mais ali, e a gente tem o Titan escondendo a cicatriz da 661. Então é um craft genial. Mas, acreditem ou não, um desses adesivos aqui foi raspado e tá até um pouco mais perceptível. Se a gente olhar bem ali, cara, dá pra perceber uma raspadinha no Titan. E assim, eu conheço o dono dessa skin, já conversei com ele, é um colecionador chinês muito rico. Ele, inclusive, tem uma K661 com quatro Titans também, que é essa daqui, ó, field tested. Eu tava interessado nessa skin, por isso que eu fui conversar com ele, mas a gente procura aqui, pode vasculhar o um inventário dele não acha a AK661 com um power e um Titan isso porque, por algum motivo não sei se por vergonha ou se pra deixar a skin secreta, ele guardou a skin aqui ó, nessa storage unit ele tem dois itens aqui, eu não tenho certeza qual que é o segundo item, mas eu tenho certeza de que um dos itens é exatamente essa AK661 Fire Ice e ele guardou ali por um motivo simples, ele não quer vender, isso aqui é uma skin que ele não quer vender E eu até entendo por quê. Bom, a pessoa que fosse tentar comprar essa AK dele Não iria querer pagar o preço que ele quer Simplesmente porque um dos adesivos está raspado Então, aquela lei lá que eu falei Que perde pelo menos 10% do preço Seria válido aqui também E aparentemente ele não quer perder dinheiro com essa AK Porque é a AK favorita dele, mano Inclusive ele até guarda lá Eu já conversei com amigos desse colecionador Que me falaram que essa skin ele não vai vender nunca Ele vai deixar lá mofando no inventário dele Ele nem usa, ele só deixa lá quieta Apesar da gente não conseguir ver Lá no inventário dele Aqui na data base A gente pode ver, ó Vai By Power Ele tá 0%, tá? Que seria 0% raspado E o Titan Tá 23% raspado Isso aqui não foi uma raspadinha não foram duas raspadinhas ah, mano Eu não sei quem que fez essa cagada Eu não sei se foi ele Já que ele tem essa skin Há 400 dias Ou se foi outra pessoa Na verdade ele já tem essa skin Há 800 dias Vendeu Comprou de volta depois Quem será que fez Essa cagada, mano? Pra gente entender aí Quanto que vale essa skin Aí vai um pouco mais De pesquisa e tal um pouco mais de achismo aqui, tá? Porque se a gente for pegar a minha k 661 que tem aí um Titan no mesmo lugar, né? E um float praticamente igual, porque também é field tested. Só que a diferença é que eu tenho um Dignitas ali na madeira, né? Em vez do i power a I power é um adesivo quatro vezes mais caro do que o Dignitas. Levando em conta que essa minha K hoje tá valendo cerca de 290 a 300 mil reais, eu acho que a dele, por ter um i power valeria pelo menos 450, 500 mil reais. Mas o fato do Titan estar raspado É que complica aí um pouco Então talvez 10% menos do valor que eu falei Só que o cara não quer vender de qualquer jeito Então a gente não vai saber o preço Pois bem, eu queria comprar essa skin pra minha coleção Agora eu não quero mais Simplesmente porque o Titan tá raspado Pô, F total Cara, F total, mano Eu como colecionador, acho que não compraria Uma skin onde uns adesivos tá raspado Por sorte, a minha vulca tá tudo certo, A minha BBL tá tudo certo E aparentemente, algum pro player Vai usar as minhas skins Aí no Major, tô decidindo ainda pra quem Que eu vou enviar, mas tô a fim de enviar Essa minha um e também a minha vulca Novamente para o Major Pra quem que vocês acham que eu devo mandar Qual pro player brasileiro ou gringo Deixa aí embaixo nos comentários a gente se vê no próximo vídeo, não esquece de esmagar o like, tamo junto galera Falou!